Olá meu amigo eu me chamo Ronaldo nesse vídeo eu quero te dar um alerta importante sobre esse produto hot gel mas para isso eu peço que você fique do começo ao fim desse vídeo eu te prometo que vai ser muito rápido muito objetivo não vou te enrolar e, e outra coisa se eu errar aqui você me desculpa tá eu não sou nenhum youtuber como eu disse eu me chamo Ronaldo César tenho 33 anos e já faço o uso desse produtinho, já tem alguns meses aqui. Eu vou te dar um alerta aqui sobre as coisas que as pessoas têm falado desse produto que eu, eu não concordo. Realmente eu não concordo. Não concordo porque realmente eu tenho um produto e faço o uso dele. Pois bem, rapaziada. É, acho que muita gente está passando por um momento difícil aí da pandemia. E isso tem afetado diretamente o seu relacionamento aí, né como afetou o meu também. E... A gente não tem mais aquela vontade, aquele prazer, se você já é um cara casado já há um tempo, você perde o apetite, a vontade de fazer sexo. E o meu foi realmente muito frustrante. Eu tenho ainda 33 anos e ainda tô né? Na fase do couro, tá comendo, e perdi essa vontade. Teve estresse, muita dívida, aluguel e por aí vai. Né? Não vou contar aqui minha vida, senão você vai acabar chorando aí. Então. Comecei a pesquisar na internet alguma receita que pudesse me ajudar a melhorar o desempenho aí para o garoto voltar ativo, tá? Como ele era. E Confesso para você que eu fiz tudo que você possa imaginar, qualquer receita caseira e não melhorou, pelo contrário, estava piorando. Eu já estava conseguindo ter ereção com a minha esposa. Até então, achei um vídeo do rapaz aí na pesquisando, Acho um vídeo do rapaz falando sobre o produto Hot Gel. Bem, me identifiquei muito com a história dele, tal do, do mesmo processo que ele estava passando, tal. Eu fiquei naquela dúvida. Tal ele deixou o site lá. Eu fui entrei no site onde ele deixou, né? E teve algumas coisas que me chamaram muita atenção. Por exemplo, o que me chamou muita atenção com esse produto aqui, o Hot Jog, foi o seguinte: no site, né? Vou até deixar para você aqui na descrição, aqui embaixo, aqui. O que eu percebi foi o seguinte: 98% dos homens que usaram o produto, comprovaram que o produto realmente é eficaz e realmente ele funciona. E eu posso te garantir que o produto funciona, ele realmente ele cumpre com isso que ele veio, para melhorar o seu desempenho na cama. Calma, calma aí que eu vou te falar outra coisa. A outra coisa que me chamou muita atenção foi o que? É o um produto natural, não tem contraindicação para você que né, acha, Pô, vou aplicar um produto no meu pé. Que possa dar alergia. Não vai te dar alergia. Pelo contrário, vai te ajudar muito. E outra coisa que me chamou muita atenção foi o quê? Ele é aprovado pela Anvisa. Produto. Aprovado pela Anvisa não foi feito, né? Num, num, num laboratóriozinho, um forreco. É, foi feito. Realmente passou por um processo de análise. Foi aprovado. E hoje tem o selo aqui, ó. Tudo certinho. Que foi aprovado pela Anvisa. E outra coisa. Rapaziada, se você tá querendo salvar o seu casamento... Esse aqui é um produto que vai poder te ajudar, mas presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Devido a essa onda aí de muitos homens usando, muitos homens falando que ele é bom, provavelmente você sabe que tem pirataria. Provavelmente se você for olhar aí no mercado livre, mercado pago, essas paradas, você vai ver esse produto lá. Você pode ter certeza. Falo isso porque eu pesquisei e vi lá, é bem mais barato. Pode ter certeza que é mais barato. Mas se você quer um produto realmente que vai te ajudar... O link tá aqui, eu vou te deixar o link do site oficial para você comprar um produto realmente que vai poder te ajudar a melhorar o seu desempenho na cama. Bem, eu fiz a compra do meu, fiz a compra de seis meses aí, seis potes, que foi, acho que, 12 de 40 reais, em quebradinho, Pô, é baratinho por mês. Comprei no cartão. Quando eu fiz a compra, eu recebi no meu e-mail dois e-books, né? De bem dotado e do exercício penhão para você alongar o seu pênis. É isso que eu quero falar aqui agora. O alerta importante é o seguinte, pessoal. Por favor, presta muita atenção. Não caia nesse conto que você vai comprar esse aqui e você vai ter resultado amanhã. Não. Não acredite que esse pênis vai aumentar 20 centímetros do seu pênis, como muitos homens estão falando no YouTube. Cara, isso é mentira. Isso é mentira, tá? Não aumenta. Ele vai realmente engrossar o seu pênis, sim. Outra vai melhorar presta muita atenção vai melhorar suas ereções você vai conseguir durar mais na cama que foi uma coisa que eu achei muito legal vai te dar mais apetite sexual aí vai aumentar mais o seu libido para você na hora aí ter mais gás mais vontade de fazer amor e poder pegar sua esposa e dar aquela atenção que ela tem que ter na cama ok então espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado olha só se você ficou com alguma dúvida deixa aqui no comentário. Ou também, se você puder me ajudar aí, deixa um like para esse vídeo também ser recomendado para outros homens que a gente possa também ajudar. Bem, vou ver se eu consigo deixar aqui também o meu né, meu WhatsApp. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou ver se eu deixo aqui o um número para você entrar em contato comigo você, de repente, tirar outras dúvidas sobre o produto. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Bem, e te espero no próximo vídeo, que eu quero fazer um vídeo... Falando como você deve usar ele para ter resultado, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.